Hey guys, what's up? E agora, finalmente, nós vamos aprender uma das estruturas mais usadas em inglês e uma das que eu mais gosto, porque ela é bem simples. Você só vai acrescentar uma coisinha naquilo que você já sabe em relação ao verbo to be. Então, você vai basicamente utilizar toda a estrutura do verbo to be e vai acrescentar uma coisinha ali. Então, é uma estrutura simples, bastante utilizada para você falar frases no futuro, ok? Mas antes de continuarmos a nossa aula, eu peço a você que ainda não se inscreveu no meu canal, vai lá, clique, e se inscreva, já deixa o like aqui também nesse vídeo, porque assim você vai me deixar super mega, hiper, ultra power feliz, ok? Conto com você! Então vamos lá, essa estrutura é bem simples, mas eu recomendo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 Gente, então é isso. Eu espero que você tenha gostado da aula. Baixe o arquivo em PDF, MP3, pratique, estuda isso daí, beleza? Porque lembra que você tem que fixar esse conteúdo. Não adianta só assistir a aula. E se você gostou, deixa seu like. Se você ficar na dúvida, coloca nos comentários aqui que eu vou te responder. E se você ainda não está inscrito no meu canal, meu filho, minha filha está esperando o quê? Se inscreve aí, alright? See you, bye bye!